Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Emes, o monstrão da química. E hoje eu vim aqui com mais uma dica Enem para vocês. Na dica de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre ionização e dissociação. E mostra, tem diferença? Tem. Tem diferença sim, olha só. E a diferença é muito sutil. Se liga só. Seguinte, quando você tem ionização, ionização é um fenômeno que acontece com compostos covalentes. A ionização, na verdade, ela vai acontecer em duas etapas. E a dissociação? Em uma só. A dissociação acontece com compostos iônicos. Dá a entender, né? Na maior vontade de a ionização é composto iônico. Não, não, é o contrário. A dissociação acontece com compostos iônicos e você vai entender o porquê agora. Se liga. Pessoal, na dissociação, nós temos apenas aqui a separação. De cargas. Nós temos apenas a separação dos íons. Então, vai o cátion para um lado, o ânion para o outro. Então, você já tem no composto, iônio, no composto iônico um cátion e um ânion. Então, basta que eles se separem. Então, a dissociação iônica ela vai ser equacionada da seguinte maneira. Se eu tenho NaCl, por exemplo, e eu coloco esse NaCl em água, primeiro NaCl sólido, e eu coloco esse NaCl em água, o que vai acontecer é a separação, a quebra do retículo cristalino desse composto iônico, separando aqui Na mais aquoso mais Cl menos, também aquoso. Tudo bem? Então esse AQ aqui, aqui indica que os íons sódio estão carinhosamente envolvidos pelas moléculas de água e os íons cloreto. Também eles estão solvatados. Tranquilo? Agora, na ionização, olha o que, é que rola. Na ionização é o que acontece com compostos covalentes. Então, na verdade, eu vou ter dois momentos aqui. Nos compostos covalentes, sejam eles polares ou apolares, você vai ter sempre a necessidade de ter, antes de rolar a dissociação, uma polarização, a geração de cargas reais. Por quê? Num composto covalente, por mais polar que a ligação seja, ou por mais polar que seja o seu composto covalente, você ainda não tem um cátion bem definido e um ânion bem definido. Então, primeiro tem que rolar a polarização, a formação do cátion e a formação do ânion, para que depois role a separação. Então, na ionização, você tem duas etapas. Primeira etapa, nós temos a polarização, e depois nós temos a dissociação. Ah, então na ionização eu tenho dois momentos distintos. Na dissociação só pego e pau, separo, creio, separou. Agora na ionização eu tenho que polarizar para depois separar. Beleza? Ficou claro isso? Maravilha. Então, equacionando a ionização e a dissociação, elas vão ter o mesmo tipo de equação, eu vou separar nos seus respectivos cátions e respectivos ânions. Se eu pego, por exemplo, o cloreto de hidrogênio. Primeiro, que a gente chama tanto de ácido clorídrico puro, ele está em fase gasosa. Bom, oh, Martim, aço clorídico está gasoso no meu estômago? Claro que não, no seu estômago ele está em fase aquosa. Então você vai ter ele em forma de H mais aquoso e CL menos aquoso. Então o HCl, ele primeiro vai ter a separação das cargas, o hidrogênio vai ficar positivo, o cloro vai ficar negativo e eu vou ter então a dissociação. Primeiro polariza, depois dissocia. Então eu vou formar H mais em fase aquosa, mais... Cl- também em fase aquosa. E aí, o que, que essas duas é, formas aqui, o que, que essas duas formas, a dissociada e a ionizada, têm em comum? Nós teremos em ambas, nós teremos íons livres. E se nós temos íons livres, nós temos a possibilidade de que haja condução de corrente elétrica. Tranquilo? Aquele momento esperto para você printar. Tirou o seu print? Beleza? Então, a diferença entre dissociação e ionização. Espero que essa dica possa ter sido muito útil para vocês. E se você ficou interessado em saber mais, quer mais conteúdo, <risos> filho, assina o Bioexplica Explica, ou então vai lá no meu canal, o Química do Monstro. Lá tá assim, ó, de aula bacana para você ver. Tem estequiometria, tem termoquímica, tem química orgânica. E é só entrar e estudar de montão. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração